Amante de delineador, vou mostrar uma caneta que vai deixar o seu delineado fininho, fininho. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Você pode achar que um delineador não faz a menor diferença, mas a hora que você usar não vai querer outra vida. Ao longo do vídeo eu vou te contar as vantagens de optar por ele. E para ter um item de maquiagem que será o seu aliado e não o bicho papão, quero que você conheça a caneta delineadora. Master Precise Size da Maybelline. Único delineador à prova d'água com ponta ultra precisa com 0,4 milímetros que permite traços definidos e precisos para um delineado perfeito. Crie de linhas finas até as mais grossas com extrema precisão. Assista agora o Take com a aplicação. Depois de assistir esse take, que você me pergunta Mas Silvia, eu não sei fazer delineado Calma, o que você precisa fazer é treinar, treinar e treinar A ideia desse vídeo não é fazer você aprender a fazer um delineado Mas sim apresentar para você uma caneta que vai deixar o seu traço assim super bonito Vou deixar aqui em cima nos cards o link que eu fiz mostrando os tipos de delineadores e qual escolher para quem está começando, vale a pena conferir. Vamos então conhecer o produto. A ponteira ela é bem fininha. Isso acontece graças ao seu 0,4 milímetros que garantem a precisão do traço fininho. O material dessa ponteira parece ser uma espuma, mas ela é maleável do meio para a ponta e um pouco mais firme do meio para base. Para alguns, esse tipo de delineador pode assustar, mas acredite, quanto mais fino o traço, mais discreto o erro. Fica a dica, hein? A pigmentação dela é muito boa. Um traço fica tudo preto e pronto. E esse é um ponto positivo desse delineador. Não dá pra você querer um produto que deixe que é tá cor preta e quando você passa ficar um traço, um cinza, né? Quanto ao ressecamento, por enquanto eu não tenho nada a reclamar. Comprei essa caneta em fevereiro, ou seja, já tem seis meses e até agora ela tá inteira. Como o produto é a prova d'água, a gente vai fazer o teste da fixação. Eu não tinha feito o risco para você ver? Então vou te mostrar que eu posso passar a mão e esse produto não sai. Da mesma forma que nos meus olhos, olha, nada acontece. Agora vamos fazer o teste com a água, afinal de contas ele é à prova d'água. Então a primeira coisa que eu vou fazer é borrifar para ver o que acontece caso eu... É, se meu rosto tivesse suando muito, pegasse uma chuva e aqui eu tô olhando que ao escorrer ele não, tra... não está trazendo nenhum produto então olha, bem de pertinho o produto ele tá aqui na minha mão ele continua olha, acontece que se eu tocar no produto ele começa a borrar então ó, tá aqui ele começa, então se você, na hora de enxugar, você vai ter um pouquinho de produto aqui no seu guardanapo, tá? Aquela hora que a gente faz assim, ó, e já percebe que boa parte saiu no, na água. Então quem tem muito suor, quem sua muito nessa área, quem tem... A área dos olhos, aonde lacrimeja um pouco, aonde tem acúmulo de oleosidade, precisa ter muito cuidado ao utilizar essa caneta delineadora. A durabilidade dela é ótima em ambiente seco. A intensidade do preto fica, mas depois de umas 8 horas ele começa a falhar. Você pode achar que esse item de maquiagem não é direcionado a mulher que tem pele madura. Mas te digo que ele possui algumas vantagens. A praticidade de usar um delineador é que você pode fazer um olho simples. Colocar um delineado e ficar com a make poderosa. Traços finos são ideais para quem tem as pálpebras gordinhas ou aquela que cai um pouco em cima dos olhos. Quando você faz o traço fininho, a chance desse traço ir lá em cima e carimbar é bem pequena. A terceira vantagem é que é uma caneta e é fácil de manipular. A gente já está acostumado com uma caneta, a pegada dela, então sem mistério na hora de utilizar. Outro item que é importante você observar é escolher uma caneta de boa qualidade. Vale a pena investir porque ela vai demorar a secar, ela vai se justificar pelo seu preço e ela é prática porque você não depende de um outro acessório, de um outro item. Como por exemplo, o delineador em gel, onde você precisa de um pincel para que você possa molhar lá e fazer o um traço. Ela não precisa. Bota na bolsa, bota em qualquer lugar. É um item acoplado onde o próprio pincel já está aqui. É só você fazer a aplicação. Pronto! Informações adicionais para quem tem pele madura é ter o cuidado para não sair puxando muito. Você pode manter a pele firme, mas cuidado para você não puxar essa pele demais. Quando você faz isso e vai fazer a aplicação, o que você solta vai fazer bandeirinha de São João. A ideia é que você simplesmente mantenha o olho assim um pouquinho mais firme, quando você vai passar, pode ter dificuldade da pele andar um pouco. Então calma e vai pegando a caneta e vai fazendo aqueles traços devagar, um após o outro, que aí você vai emendando esses traços e a linha vai conseguindo ficar mais linear, mais retinha. E o olho você pode manter um, uma leve firmeza, só para você não precisar ficar com aquela Aquela pele solta. Mais detalhes sobre esse produto eu vou deixar lá no blog. O link pra você acessar e dar aquela conferida, vou deixar aqui em cima nos cards. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo escrito inscrever-se. Então, grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.